Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Hoje, mais uma vez, vim falar sobre o produto Ultra Power Max. Galera, o que está acontecendo? Conforme eu tinha dito no meu último vídeo, né, é, tem muitas pessoas que estão falsificando esse produto. E está tendo muita, mas muita reclamação deste produto. Por conta dessa falsificação. Pessoal, por favor... Vamos ter cuidado com o que a gente compra, aonde a gente compra Assim, o Ultra Power Max funciona de verdade Se eu conseguir, vou colocar uma foto minha antes, tá? E uma foto minha de agora Pessoal, se vocês verem o que me fez Eu pesava antes 96kg Hoje, galera, cerca de 3 meses depois Tomando diariamente, certinho Conforme prescrição e o remédio original, tá galera? Eu, eu... De 96 eu estou pesando 83, ou seja, reduzi bastante em 3 meses. Lógico, como é um, um tratamento, eu utilizo do produto e também me cuido. Eu não vou para academia, porque infelizmente eu não consigo devido ao meu trabalho, mas galera... Sempre que posso, eu tô andando na rua, fazendo uma caminhada E minha comida também, nunca deixei de comer nada, tipo, descontrolado, né? Mas sempre comi, gostei de comer muito arroz e feijão e Então assim, eu só me moderei Então o que acontece? Muitas pessoas é, estão comprando, pessoal, de sites falsificados Produto de, de, de saúde A gente tem que tomar muito cuidado Eu vou mostrar para vocês aqui Eu tô com o site aberto aqui, ó Pra vocês terem uma ideia É o site do Mercado Livre, tá? Dois potes de 60 cápsulas Por 50 reais Galera, olha isso Pessoal, toma cuidado Muita falsificação, entendeu? E olha aqui, ó O pessoal faz para ganhar dinheiro em cima mesmo Olha aqui, ó Como vocês podem ver O próprio vendedor, a vendedora, né? No caso, aqui embaixo aqui ela fala, ó Fala, bom dia Como não oferecemos garantia de satisfação revendemos por um valor acessível. Pessoal, o Ultra Power Max, eu garanto para vocês, tem uma garantia de satisfação. O original realmente funciona se você seguir é, o tratamento corretamente. Eu sou prova viva disso. Olha aqui, esse remédio é original? Bom dia, sim, é original e dentro das regras de segurança. Pessoal, você acredita numa coisa dessa? É só uma dica, um alerta que eu vou deixar pra vocês, pessoal Não compre em qualquer lugar, tá? É, como vocês podem ver, esse aqui é o um Mercado Livre É um site muito, é, né? Revende, vende muitas coisas, muito famoso, né? Mas tem muito pilantra dentro Então, pessoal, eu indico de, de verdade vocês Se vocês forem comprar, eu indico que vocês comprem através do link que eu vou deixar aí embaixo pra vocês, tá, pessoal? Como vocês podem ver, ó esse aqui é o site oficial, ultrapowermax.com.br, vou deixar o link aqui na, na descrição, tá? Aqui ele fala tudo o que acontece e detalhe, ele também mostra é, satisfações, depoimentos, olha aqui ele fala sobre o produto, o que, que o produto faz, do que, que ele é feito, tá vendo? Ó? Depoimentos de pessoas reais, então assim pessoal, o meu alerta é, o produto Ultra Power Max funciona e funciona de verdade. Mas vocês têm que tomar cuidado onde compra para não cair em ciladas, pessoal, não cair em golpes. tá vendo? Ó, satisfação do cliente. Realmente, pessoal, ó, certificação da Anvisa. Como que um produto do Mercado Livre vai te garantir isso aqui, pessoal? Entendeu? É, vocês têm que tomar muito, muito cuidado porque está tendo muita falsificação. Ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês. No demais, peço que vocês deixem um like, compartilhem com seus amigos, compartilhem com familiares para que eles não venham cair nessas ciladas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Bom, o que acontece? Como eu disse para vocês, esse produto aqui ele é um produto muito bom. Inclusive, vou até colocar esse vídeo para vocês verem ele removendo é, o óleo, né? absorvendo a gordura. E isso aqui é o que acontece no nosso corpo de verdade, pessoal. Eu vou colocar também a foto para vocês verem como que eu era antes e depois. Então, o que acontece?